Hoje nós vamos falar sobre a rainha... Ver... Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Dessa vez eu vou conseguir terminar. né? Nós vamos falar hoje da Rainha Berúfiel, famosa pelos seus 10 gatos. Esse vídeo foi pedido pelo Mr. Christian, pelo Alex Vanderlei, pelo Ramon Silva, pelo Alexandre Aparecido Fiorelli e pelo nosso Xandinho de Eregion, ou seja, o Ale Azevedo. Também vou mandar um abraço especial para dois amigos, para o Israel Olivati, e para o Nathan Andrade. Um grande abraço. Lembrando, pessoal, que já peço aqui, ó, deixa um like, deixa um curtir para a gente, antes mesmo de começar a ver o vídeo, porque depois o pessoal vai se animando e acaba esquecendo de dar o joinha. O que nós vamos falar hoje é um mistério que durou 26 anos. Com o lançamento de A Sociedade do Anel, em 1954, os leitores começaram a ter contato com esse mundo do Tolkien mais profundo, né? que no Hobbit ele é mais superficial e aqui ele começou a aprofundar. Acontece que todo mundo que leu esse livro aqui, no capítulo 4, Uma Jornada no Escuro, se depara com uma frase do Aragorn. O Gandalf está um pouco perdido ali dentro de Moria, né, na escuridão, e aí os Hobbits estão um pouco apreensivos, porque afinal, se o Gandalf tem dúvida, imagina o resto, né? E o Aragorn fala o seguinte para eles. Trouxe-nos aqui contra nossos temores, falando do Gandalf, mas nos conduzirá para fora a qualquer preço que precise pagar. É mais provável ele encontrar o caminho de casa numa noite cega do que os gatos da Rainha Berúfiel. Então o pessoal lê isso daí e fala, Rainha Berúfiel? Bom, vai ver que é o final do livro, a gente sabe quem é essa rainha. A questão é que se passou o final da Sociedade do Anel, das duas torres, veio o retorno do rei, inclusive os apêndices, e ninguém sabia. No ano de 1955, o Tolkien foi indagado em duas cartas sobre quem era a Rainha Berúfiel e ele respondeu da seguinte forma, que era uma das poucas coisas que foi citada no Senhor dos Anéis que ele não tinha pensado antes. A maior parte das coisas ela tinha um fundamento, né, porque estava ali na origem do Silmarillion que o Tolkien tinha guardado em manuscritos. Mas a Rainha Berúfiel e o nome dos Istari, né, dos dois Magos Azuis, ele, ele sequer tinha pensado, ele simplesmente pensou na hora e saiu escrevendo. Ele disse aquela frase célebre né, que ele ainda ia descobrir, como ele já fez isso com outras coisas, como os entes e o próprio Hobbit, ele teve que descobrir o que era aquilo. 11 anos depois, em 1966, o Tolkien tinha uma estudante de pós-graduação que era orientada por ele. Era uma menina chamada Daphne Costell. A Daphne Castell fez uma entrevista com ele em 1966 e uma das perguntas ela indagou sobre a Rainha Berúfia. E aí o Tolkien tinha acabado de escrever um manuscrito, com algumas partes até ilegíveis, e aí falou tudo que ele tinha de uma vez só, de uma, de uma paulada só, ali falou tudo o que ele sabia da Rainha Berúfiel, e isso foi publicado em partes ali num artigo que ela escreveu para uma revista. Acredita-se que o Christopher Tolkien, quando resolveu fazer os contos inacabados, né, começar a mexer com aqueles manuscritos que depois deram origem ao Homer, pegou esse mesmo manuscrito, tinha mais alguns adendos e pequenas modificações, Passou isso a limpo, inclusive um pedaço dele estava ilegível, e lançou o texto na íntegra nos Contos Inacabados de 1980. Então quase tudo que nós sabemos sobre a Rainha Berúfiel está aqui nos Contos Inacabados, e também essas informações da entrevista que ele deu, que o Tolkien deu para Daphne Costell, que era orientada por ele. E a gente soma algumas outras informações para fazer esse TT. Mas o interessante é que essa, essa pergunta ficou de 1954 até 1980 completamente no escuro, sem nenhuma resposta. Ainda nesse trechinho tem uma curiosidade. O Aragorn fala o seguinte, mas nos conduzirá para fora a qualquer preço que precise pagar. Bom, isso pode ser entendido como uma menção sutil, né, e de muito bom gosto, diria, sobre a queda do Gandalf Cinzento, contra a ruína de Durin, ou seja, o Balrog de Moria. É um Tolkien dando aqueles, aquelas firulas dele. Vamos ao nome dela. O que quer dizer Berúfiel? Até isso é envolto em mistério, porque Berúfiel é uma palavra em Sindarin, que tem o prefixo Ber de Bereth. Né? O pessoal deve lembrar que Varda é chamada de Elbereth, né? que é a rainha. Então tem o prefixo Ber, que quer dizer rainha, em Sindarin, e Huth, que é de raiva. Então teríamos algo como rainha raivosa. Por ela ser uma Númenoriana negra, o que foi dito na entrevista, mas não tem nos contos inacabados, então a gente vai tendo que costurar essas informações. Nós lembramos que os Númenorianos eles se dividiram em dois grupos no final, né, antes da queda de, de Númenor. Um deles eram os fiéis, que usavam ainda né, o Quenya e tinham ligação com os elfos e veneração pelos Valar, né? respeito pelos Valar, e nós tínhamos os momeleonianos negros que não queriam nenhum tipo de contato élfico, tanto que ar até mudou o nome dele. né? Todos os, os reis que vieram depois dessa briga aí entre os fiéis e os negros começaram essa divisão de não usar mais os nomes em élfico. Então nós temos que dos fiéis nós tivemos Elendil, Isidur e Anarion, né que formaram o reino de Gondor e muitos Númenóreanos negros ficaram ali ao sul de Gondor, ao sul de Ithilien e também muito em Umbar. Lembrando, por exemplo, que a boca de Sauron era um Númenóreano negro né, que vinha ali da, da área sul, ali bem abaixo de Mordor. Portanto, se ela era uma Númenóreana negra ali da região de Umbar ou do sul de Gondor, ela não usaria o nome Sindarin. Então, acredita-se que esse rainha raivosa era apenas um apelido que o pessoal de Gondor colocou nela. Então, nem o nome verdadeiro a gente sabe dela. Agora, por que a gente não sabe o nome verdadeiro? Vamos ter que saber na história dela. Bom, é dito que ela era a esposa perversa, solitária e sem amor de Tarannon, o 12 segundo rei de Gondor, na terceira era de 830 a 913 Tarannon, foi o primeiro dos Reis Navegantes, porque é, existia uma série de, de alguns reis que gostavam muito da questão das navegações né? até aumentaram o poderio de Gondor ao máximo que Gondor já teve, né, pegando a área sua ali. Então Gondor foi a maior nação na época justamente dos Reis Navegantes e o não foi o primeiro dos Reis Navegantes. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso, porque envolvem pelo menos mais quatro reis aí. Bom, Utara não foi o primeiro dos reis navegantes, mas também foi o primeiro rei sem filhos. Então, podemos dizer que realmente o amor deles ainda não floresceu muito. A rainha Berúfiel vivia em Osgiliath, né, que foi a capital da, do reino de Gondor por mais de 1500 anos sequenciais. É importante lembrar que Gondor, Pelargir, Osgiliath, sempre que o Tolkien falava dessas cidades, existia uma menção à Veneza. Então é como se essas cidades que têm essa ligação do rio, né, com o litoral, com água, elas têm esse quê é veneziano, esse quê é italiano. E eu achei aqui uma imagem muito bonita, uma ilustração que eu, que eu gostei, que é bem essa cara mesmo. Veneza inclusive tem essa torre aqui, né, esse balaustre. Eu gosto muito dessa, dessa arte. Aqui tem até a proporção de um cavalinho. Ó. Então o cara fez bem grandiosa aqui, os barcos passando pelo Anduin. Todas as artes que eu coloco aqui estão sempre os portfólios aqui embaixo, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, é só clicar e ir é direto para o portfólio do, do artista ou da artista. E prestigia eles também. Saberiúfiel morava em Osgiliath. É dito que ela odiava tudo que era do mar. O som, o cheiro, tudo que era do mar. E aí ela detestava tanto a casa que o Taranon fez lá em Pelarger, né? nas fozes do, do rio Anduin, que era... Ele tinha ali uma grande casa feita um pouco fora da cidade de Pelargir. E aí ela detestava tanto aquela, aquela casa que ela sequer ia para lá. Ela só ficava em Osgiliath mesmo, que era a capital do reino. Eu vou mostrar para vocês o um mapa aqui de Pelargir para vocês entenderem mais ou menos aonde que era. Muita gente acha que Gondor é só Minas Tirith, mas não é. Aqui, ó, no um mapinha aqui. ó, A gente tem Minas Tirith ao finalzinho da cadeia montanhosa. né? Só que Osgiliath é aquela cidade que está toda destruída quando a gente assiste os filmes. Mas ela que era a grande capital. Então os Gilief era aqui, e o Taranon ele gostava muito de ficar aqui ó, em Pelargir, que era uma cidade bem, bem no miolo do, do rio Anduin mesmo, né? Aqui, ó, perto das fozes aqui do Efir Anduin, então aqui do Delta. né? Então a gente tem que esse caminho era o caminho já para pegar a parte sul aqui e ir para Umbar, porque pelo menos apesar de ser um rio, ainda era longe do mar, porque tem uma grande diferença entre rio e mar. Coloquei um mapinha aqui fictício, tá? Esse, esse mapinho ele tem na internet, aí então não é para levar muita sério, mas ele ficou bonito. Dá para jogar um RPG bonito aqui. Eles fizeram aqui, ó, a cidade no formato de um triângulo. Por quê? Não que a cidade tenha o formato de um triângulo, mas como é dito que ela ficava no delta do Anduin. Muito comum esse delta ter essa essa questão de funil, né? Essa fórmula triângulo essa forma triangular aqui quando ele abre, né? Então, a pessoa fez um mapinha aqui, com forma triangular, com a saída para os navios, uma legenda para tudo que tem aqui. O cara que fez isso aqui foi bem criativo, tá? É muito bonito, é bem, de bem detalhado, mas não tem o fundo dos livros. tá? É só para você se deliciar mesmo com o trabalho das pessoas. Já sabemos que ela detestava o mar, os seus sons e cheiros, e ela detestava também adornos, coisas rebruscadas, muito frufru e cores. Ela era dark, ela era from hell. Mans. Ela gostava era de, um, de aposentos despojados, ou seja, seus aposentos eram nus, como se fossem em pedra mesmo, limpos, sem muita coisa. Ela trajava somente preto e prata, então ela era. Por isso que eu vim hoje meio, meio rock and roll, porque ela só gostava de preto e prata. E ela tinha essa questão meio minimalista. Uma outra coisa interessante da Berufio é dito que além dos aposentos nus né, e limpos que ela tinha, essa coisa mais fria. Ela gostava muito do jardim dela, e no jardim só tinham duas coisas. Esculturas de formas atormentadas, de pessoas atormentadas, é, é meio tenso, né? E dois tipos de árvore. Uma delas é o tipo cipreste. As ciprestres são árvores grandes, de copas grandes, mas como elas são ornamentais, elas podem ser podadas e forçadas a ficar num formato cônico, bem grande, bem alto. Ó. Isso aqui é um tipo de cipreste, Olha só. Então isso daqui é quando você força a árvore a ficar nesse ponto. Isso aqui é gigantesco. Uma pessoa tem esse tamanho aqui. ó. Então ela é alta pra caramba mesmo. E é dito também que ela tinha teixos. Bom, os teixos também ficam nesse formato cônico se eles forem podados. Então você pode ver que até o jardim dela era bem reto, né? bem simplão. Uma coisa que a gente tem que chegar no nível do TT da pesquisa é o seguinte. Por que será que Tolkien escolheu esses ciprestres e esses teixos? Os teixos já foram citados outras vezes no legendário e tudo mais. Mas olha que interessante. Existe um significado por a, atrás dessas árvores. É dito que os ciprestres eles simbolizam luto e tristeza. E os teixos são uma das árvores mais venenosas que existem. Tanto que na época de Robin Hood, os arcos eram feitos de teixos e também o próprio veneno da árvore era colocado na ponta das, das flechas para envenenar a presa. Olha que doideira! Então, Tolkien escolheu até o um tipo de árvore para que uma árvore simbolizasse tristeza e luto e a outra ainda fosse venenosa. Ainda continuando nessas árvores aí, olha só. Quando a gente lê muito rápido, passa batida uma frase dessa, mas a gente tem que ir a fundo. Olha que interessante. Se as ciprestes não forem podadas, elas ficam grandonas. E duas ciprestes famosas são essas daqui, ó, na entrada de uma igreja. Olha que doideira. Então, tem um portão com duas árvores na lateral. Tá Tem a moça aqui, ó, sorridente. Eu, taria, eu estaria sorridente também se eu fosse ela. Olha que lugar bacana. Isso aqui na Inglaterra, a entrada de uma igreja, nós temos duas árvores. Lembra algum lugar para vocês? Pois é. Muita gente afirma que Tolkien se inspirou em, nessa igreja aqui para fazer o Portão de Moria Mas não há relato sobre isso, nem na biografia dele. Até pode ser. Mas a gente não pode afirmar, mas que lembra, lembra muito, né? Essa é a igreja de St. Edward's Church, Stone on the Wood. Vou colocar uma imagem aí para vocês com o nome. Se vocês quiserem, vocês procuram na internet. confere aí que é bem legal. Então temos aí. Você viu aí o detalhe da, das árvores? Bem bacana, né? Então Tolkien escolheu a desses dois tipos de árvore. O dela não crescia, ficava também em formato cônico, ou seja, bem simplão, bem cru. Vamos finalmente aos gatos da rainha Berúfia. É dito o seguinte sobre os gatos. Tinha nove gatos pretos e um branco, seus escravos, com os quais conversava ou lia sua memória já que os mandava descobrir todos os obscuros segredos de Gondor, para saber aquelas coisas que os homens mais desejam manter ocultas. Com o Gato Branco, incumbido de espionar os pretos e torturá-los, ninguém em Gondor ousava tocá-los. Todos os temiam e proferiam maldições quando os viam passar." Olha que doideira! Então ela tinha Dez gatos, nove pretos e um branco. Os nove espionavam a cidade inteira e o um branco espionava os nove. E aí ela conseguia tirar essas informações, seja pelo gato branco, seja conversando com os gatos na língua deles ou até mesmo lendo a mente deles. Olha que doideira. Coloquei aqui uma imagem legal de uma artista super famosa chamada Steamy. Olha o nível de detalhe da Steamy. Olha que legal. Eu dei um zoom aqui. A arte inteira está aqui. né mas olha o nível de detalhe da Steam. Ela fez as esculturas de mulheres torturadas, amarguradas, aqui, bem simples. O jardim dela é todo das ciprestres e dos teixos cônicos. Aqui tem uma lua em forma de foice, que vocês vão entender porque que é essa lua é em forma de foice. O gato branco está no colo dela, que era o líder. Ela usa a coroa alada de condor e só veste preto e prata. Sem adorno, sem anel, sem corrente, sem nada. Então, olha que, que profundidade que esse sim foi. Né? Isso a gente fala em comunicação quando alguém segue o briefing. As informações que foram passadas, ela cravou. Tolkien falou que é assim e ela fez assim. E aqui a gente vê nove gatos, né? tem oito aqui embaixo e um aqui em cima perdido. E o gato branco aqui, o que torturava os outros. Eu acho essa arte aqui fantástica cravada no briefing, muito bonita. Nós temos o seu misterioso fim, porque é dito o seguinte, que o seu nome foi apagado do Livro dos Reis. Olha aqui a citação. Mas a maioria dos homens não se encerra totalmente nos livros, e os gatos da rainha Berúfiel nunca saíram totalmente da fala dos homens. É um gancho genial que Tolkien fez, né? Porque não importa que ela tenha sido apagada do, do Livro dos Reis, a... Ah, a questão oral, né, o, o mito que se criou ao redor dela, fez com que Aragorn falasse dela para os hobbits lá em Moria mais de dois mil anos após os, os ocorridos dela lá em Osgiliath. Ainda é dito o seguinte sobre o seu fim. O rei Taranon fez com que fosse colocada em um navio sozinha com seus gatos e posta à deriva no mar diante de um vento norte. Da última vez que se viu o navio, ele passava toda por Umbar, sobre uma lua em forma de foice, com um gato no topo do mastro e um outro como figura de proa. Olha que doideira! Então quem viu, viu um navio passando a noite, só a silhueta com aquela lua em forma de foice que a Steam usou aqui, e um gato no mastro e outro na proa. Louco, né? Isso só aumentou a lenda dela, né? Tolkien sendo Tolkien. Pessoal, isso é tudo o que sabemos basicamente sobre a Rainha Berúfia. Mas existe uma conclusão muito interessante sobre esse, esse personagem e todo o mistério que envolveu, né? Porque esse é um típico fruto de um artifício que Tolkien gostava muito. Ele gostava de se remeter a um passado remoto, complexo, só que ele citava isso de forma vaga, deixava tudo no ar. E ele usava isso para dar um vasto plano de fundo para que a história ficasse grandiosa, com uma linha do tempo, cheia de perguntas sem resposta, né? tudo nesse mundo subcriado dele. Tolkien tinha prazer de fazer isso. Então algumas coisas ele mesmo escrevia de sopetão, como o termo Hobbit, o termo ente, e aí depois ele falava que tinha que descobrir. Então ele colocou aquilo só para dar aquela sensação e depois ele mesmo nem sabia o que era. Uma coisa clássica do Tolkien fazer para amarrar esse tipo de citação é, para deixar a narrativa crível, né, velho ou seja, para que você comece a acreditar que aquilo realmente existiu, dar aquela sensação de autenticidade que ele gostava, é justamente dar poucas informações. E aí ele maquiava tudo com lendas, boatos, esse tipo de coisa. Então o fato dela ter sido apagada do Livro dos Reis foi um toque de gênio, porque ele não teve que dar mais nenhum detalhe sobre ela e ainda falou que ela foi mantida viva pela tradição oral, né, pela... Pelas histórias, pelos boatos, até que chegou a isso em Aragorn, dois mil anos depois. Uma personagem que não existia, mas foi atraída para o legendário no insight que o Tolkien teve. Né? Nós também vimos um pouquinho da arquitetura de Gondor e aquelas grandes cidades ali no entorno, como os e Pelargir, mas nós vamos ver isso ainda em TTs próprios, bem detalhadamente. Vimos também sobre a telepatia animal, porque quem viu os TTs 16 e 19. Sobre Scadophax e os mearas lembra que Gandalf e Scadophax tinham uma ligação telepática. Se você não viu, confere lá os dois TTs. Bom, nesse mês da mulherada, no mês do Internacional da Mulher, nós tivemos aí várias participações. Nós tivemos Elwin aparecendo na voz da Lady Big House, da nossa Cristina Casa Grande. Tivemos Aragorn Arwen por ela também. Tivemos a Edith Tolkien no TT do Sergião nesse último domingo e agora a Rainha Berufiel no é meu TT de quarta e também nós pedimos que você, que você menina, que você mulher, que você garota também participe, quer ajudar o canal? Menino, menina, mulher, que for, gato, gata, opa. Então, primeira forma é deixa o like aqui, manda aquele joinha pra gente para que o canal cresça, para que ele fique bem ranqueado no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, ó. Clica no botão de se inscrever e do lado já aproveita e clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo tudo que a gente vai soltar aqui no canal. Uma outra forma de ajudar o canal é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Se o livro que você quer tem aqui no link aqui de baixo é só comprar ele que você já ajuda a gente se você não, não achou o link aqui, é de outro autor, de outra, outra obra bem diferente de Tolkien ou de Correlatos, é só pedir para a gente lá no, no inbox da fanpage do TT, não no nosso perfil pessoal, mas na fanpage do TT, a gente faz o link para você e você compra o livro e ele ajuda o canal. A terceira forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo também. Você pode doar, seja forma avulsa, mensal, qualquer valor que você quiser, será bem-vindo para quem a gente reverta em investimentos, não é mesmo? Sigam as nossas mídias sociais, o Twitter, o Instagram, a fanpage, o Dragão Verde, o nosso grupo de discussões e o blog do TT. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Na Marie. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas,